Qual foi o resultado, deputado? Bom, gente, a audiência de custódia terminou. A juíza deferiu a continuidade da prisão é, do Adélio, que, que tentou matar Jair Bolsonaro. Então, a primeira vitória nossa, é claro que um crime complexo como esse, de grande repercussão, nós não esperávamos mais do que a firmeza da doutora Patrícia, da doutora Zane, que é a procuradora da República, que mantiveram a prisão, mas não só isso. Determinar a transferência do Adélio para o um Presídio Federal de Segurança. Ele vai ser removido agora pelo Ministério da Justiça para o um Presídio Federal de Segurança. segurança. Qual? Já é o presídio. sabemos ainda qual. Mas foi um requerimento. É, foi mantida a preventiva, né? já que praticamente ele foi autuado em flagrante. Também foi mantida a, a Lei de Segurança Nacional. Ele assumiu na audiência que a motivação dele foi política e religiosa. Isso demonstra que a competência é da Polícia Federal para fazer essa investigação. Não foi um simples caso de uma tentativa de homicídio, e sim uma tentativa de homicídio que teria afetado afetar diretamente a democracia brasileira, o sistema representativo do nosso país. E agora a investigação continua. Nosso requerimento como líder do PSL na Câmara é para que a investigação busque se houve auxílio, apoio, é, houve mandantes, se como é que ocorreu. Você é, traz muita, é, nos chama muita atenção e aqui eu faço o registro de que é um direito da defesa ter advogados, mas alguém é, com situação de pobreza como a gente viu ter quatro advogados e um não ter defensoria pública acompanhando. Só aí eu deixo para vocês entenderem como há indícios de que não é um lobo solitário é, sem estrutura financeira nenhuma que cometeu. Então quatro advogados. Mas a audiência em si se falou em vezou desenvolvidos? Não, audiência não é para isso, a audiência de custódia... Quanto será transferência? Mas ele, ele se manifestou, ele se disse, os advogados pediram para a juíza, a juíza disse que não era o momento de se falar de mérito, é uma audiência de custódia. Mas como era a própria defesa perguntando sobre fatos do, do ocorrido, ela deferiu a pergunta e ele respondeu que ele realmente eh, não disse, tentei matar, ele disse, cometi um, teve um incidente Bolsonaro, com uma facada de 12 centímetros de profundidade que cortou intestino grosso, intestino delgado, artéria, eh, que quase levou à morte o Bolsonaro. Para ele foi um incidente por questões político-religiosas. Eh, e isso realmente leva para a Lei de Segurança Nacional. Os... Ele é definiu o é de que é questão de política religiosa? Não, acho que agora vai vir, durante os depoimentos dele, quais são as questões de diferenças de políticas ideológicas. E o que levaram, né? Delegado alguém. ele na, na qualificação dele, deu a profissão dele, se ele está trabalhando ou não? Não, não acompanhei é detalhes. É ah, agora a, a, ju a juíza deferiu um pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que nós fizemos hoje de manhã, que vocês acompanharam que ele eh, poderia ser uma queima de arquivo num presídio, e por isso ele vai para um presídio federal, Hoje, onde ele é. vai ter segurança. Ele chegou a dizer textualmente que agiu sozinho? Não, não, não disse nada sobre agir sozinho. Ele só disse que a motivação foi política religiosa, e as diferenças dele levaram ele a cometer, o que ele diz, um incidente. Para nós, um crime gravíssimo como a democracia, contra a democracia brasileira, independente da posição ideológica, todos a têm direito. Hoje. Hoje, é então, hoje foi, hoje, não foi não, o, não, não. o não, não, o presídio agora não. é o Ministério da Justiça, que, que diz dentro do sistema penitenciário federal qual vai ser a... A minha missão, agora que Jair Bolsonaro está estável de saúde perante o nosso grupo político, é cuidar dessa questão criminal. Então, então quatro advogados, advogados particulares defendendo o Adélio, uma advogada representando o Jair Bolsonaro e o resto foram as equipes da Quem é a advogada, advogada Procurador? O Ministério Público? Patrícia e o Patrícia Ministério Público Federal. Alencar. Patrícia Alencar. Alencar Deputado não houve então, entre o posicionamento da defesa E do Ministério Público Federal, ambos concordaram Concordaram com a transferência dele Para o presídio federal que ele corre risco Realmente é, de ser colocado Junto com, com outros presos etc. Então pode ser que nós Possamos caminhar agora para é, Buscar novas informações Que eu sempre falei Não é só um mandante Um mandante é uma coisa maior Mas tem instigação, auxílio, apoio para que ele fosse cometer o crime? Quem cometeu isso, cometeu. Qual de o, juridicamente, a a defesa da pediu o relaxamento a da prisão. Posso fazer Se uma pergunta? Foi, foi homologado a prisão em flecha de ser pelo Código Penal, no, numa tentativa de homicídio, e passa a ser por uma lei especial, que é a Lei de Segurança Nacional. O objetivo dele não era só matar, era matar por interesse político e religioso. E ele, ele reiterou é de que é porque ele diverge de algumas ideias. Ele reiterou esse ponto, eu divirjo de algumas ideias. É Deputado, não, a defesa, a defesa não contestou a transferência? A defesa, não, a defesa aceitou, apoio, apoio, ratificou assim. a defesa dele para um presídio federal.